Então, boa noite a todas e todos Bom dia para quem for ver do dia Boa tarde para quem vai ver à tarde né? Um grande olá né, para todo mundo é, Hoje nós estamos iniciando a transmissão ao vivo Das reuniões do nosso grupo de pesquisa Que é o grupo de estudo e pesquisa em deficiência visual e com guia O GEP TV mais guia, né? Que é coordenado pela professora Cláudia do Instituto Federal do é, Espírito Santo Campos Alegre, né? e por mim, como vice-coordenador, professor Douglas, da Universidade Federal do Espírito Santo. Né? O grupo tem 10 anos, e agora, iniciando essa segunda década, a gente dá um outro avanço na transmissão ao vivo das nossas reuniões, né? com a colaboração da Marcela hoje tem a Geórgia, a Eliane, a Laíse, a Poliana. Né? É, temos para o nosso convidado né, o Manuel Negrais, né, um colega de internet, grande militante das causas das pessoas com deficiência, né, que falará da sua pesquisa, do seu livro, né, sobre a história do, das pessoas com deficiência visual, é, Manoel, que é lá do Paraná. Manoel, eu vou deixar, então, para você se apresentar, acho que sempre melhor, para a própria pessoa se apresentar, e também dizer como você gostaria que a gente dialogasse contigo, tá bom? Uhum. Obrigado, Douglas, pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês, boa noite a todos e todas. Como o Douglas falou, né, estou aqui em Curitiba, sou paulistano, mas estou aqui em Curitiba, é... Bom, meu nome é Manuel Negrais. Eu sou formado em ciências sociais e tenho uma pós-graduação em antropologia e também outra pós-graduação em audiodescrição. É, a ideia hoje é apresentar o, a minha pesquisa, né? O meu livro, vou mostrar ele aqui. Espero que eu esteja mostrando direitinho. Eu tenho baixa visão, né? É, Histórias e memórias do Instituto Paranaense de Cegos. É, esse livro é, a ideia surgiu né, em parceria com o Instituto para contar a história dos 80 anos da instituição, e aí a gente aproveitou para contar um pouquinho da história da educação das pessoas com deficiência visual no Brasil, desde a fundação do Imperial Instituto, que hoje é o Instituto Benjamin Constant. Né? Então a, a ideia, antes até deixa eu rapidamente me apresentar também, é, me, me descrever na verdade, eu sou um homem branco de pele morena, Tô usando uma boina preta, tenho olhos castanhos, Tô vestindo uma camiseta preta, um casaco marrom por cima, aqui em Curitiba está bastante frio, Tô aqui na minha casa, entre a cozinha e a sala, no fundo tem aí uma parede bem ao fundo. É, então a ideia, Douglas e Turma, né, é apresentar alguns aspectos históricos que eu levantei na pesquisa, fazer um panorama geral do livro, e depois eu vou me concentrar mais é, na segunda metade do século 19 e na primeira metade do século 20 onde tem vários aspectos históricos que eu descobri nessa pesquisa que eu acho que são interessantes apresentar esses fatos, esses acontecimentos, é, seguindo uma linha que eu vou, daqui a pouco, explicar, é, que são, ao meu ver, fatos e acontecimentos que podem, com certeza, desdobrar é, em outras pesquisas, tá bom? Então, essa é a ideia. Já sigo falando? Pode seguir, e, Manoel. Então, tá bom. Bom, é, contando um pouquinho do... um panorama geral do livro, né? Como eu falei, a ideia é, foi contar os 80 anos do Instituto Paranense de Cegos, né? Que foi fundado no dia 1 de fevereiro de 1939, mas, é, como o Instituto Paranense de Cegos, ele, na sua fundação, a, a, a partir né, da década de 40, seguiu um modelo é, institucional que foi trazido para Brasil, né, pelo José Álvaro de Azevedo, que estudou no Instituto de Paris, né, que provavelmente foi aluno e teve convívio né, é, com o Luiz Braile, é, a gente resolveu fazer esse histórico é, Para introduzir a história do Instituto. É, a metodologia de trabalho foi muito interessante, porque, além de toda a documentação institucional, a gente leu todas as atas, né? Registradas em livro, é, a gente entrevistou moradores, é, ex-moradores, professores, ex-professores, né? É, do Instituto, a gente tem 22 personagens com deficiência visual no livro, que são pessoas com deficiência visual que tem uma ligação com o Instituto é, mas a, o que trouxe muita informação é, nova e que surpreendeu a todos né, durante a pesquisa, foi as matérias de jornal que a gente levantou por meio da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional que é um acervo riquíssimo Infelizmente, é um acervo que não é acessível, porque é, são imagens é, de jornal, né aquelas imagens como que, que não dá para converter em texto. né é, Então, a gente contou com dois historiadores no projeto que fizeram todo o levantamento de matérias de jornal e também depois a gravação em áudio para que eu pudesse ter acesso ao conteúdo. E essas matérias de jornal elas revelaram não só é, aspectos muito curiosos e, e é, inéditos né, da história do Instituto, mas também dessa primeira dessa primeira parte né, do final do século 19 e começo do século 20 é, e que eu vou apresentar aqui para vocês. A biblioteca Digital ela tem todos os jornais, praticamente todos os jornais é, importantes aí da história do Brasil digitalizados. então é, foi uma pesquisa, a gente levantou, no total, no livro, mais ou menos, é, 300 matérias de jornal que a gente utilizou. É, bom, a minha ideia desde o começo também, quando eu tive a ideia de escrever o livro, o Instituto é, comprou a ideia, é, a gente conseguiu financiar pela Lei Rouanet, né, então, foram três anos de projeto, é, que também teve um, um, um atraso aí por causa da pandemia, né, é, a minha ideia sempre foi trabalhar o protagonismo da pessoa com deficiência né, nessa história. É, eu não sou historiador, eu não sou é, da área da educação, mas eu sempre me dediquei né, não só ao ativismo, mas também ao estudo da questão da deficiência, e sempre me interessei muito pela história. Né? E o primeiro aspecto que eu defini, e até por isso que a gente colocou só pessoas com deficiência como personagens do livro foi fortalecer esse protagonismo ao longo dessa história né porque a história da pessoa com deficiência visual da educação da pessoa com, defici com deficiência visual ela começa com um, um protagonismo que é do próprio Luiz Braille né é, então é, tendo isso em, em mente eu fui costurando esses 80 anos e esses anos iniciais também é, dando ênfase as pessoas com deficiência visual é... e, e aí veio uma primeira questão né que eu acho importante porque no nosso movimento a gente é, bate muito nessa tecla né de que hoje em dia a gente tem que valorizar o protagonismo é, que antes eram outras pessoas que falavam pela gente que, que se organizavam pela gente né tem até aquela tradicional divisão né de instituições para pessoas com deficiência, instituições de pessoas com deficiência, e, e isso ah, ganhou muita força, sobretudo no final dos anos 70, no começo dos anos 80, quando é, a historiografia coloca que começou o movimento social de pessoas com deficiência no Brasil. Mas a, a pesquisa revela, né, e aí quem puder depois né, conferir no livro é, vai perceber, que não só a história da educação da pessoa com deficiência visual começou com um grande protagonismo, né? porque teve ali a atuação do, do Luiz Braille na criação do método dele, é, mas vocês vão perceber que desde a da chegada do José Álvaro de Azevedo né, no, ao Brasil, depois que ele estudou seis anos lá em Paris, a, a nossa história ela é recheada de protagonismos desde a época do Império. Então, Antes de falar um pouquinho do José Álvaro de Azevedo, que, que seria o primeiro brasileiro aí protagonista, né? É, é, é curioso que a gente, na década de 30 do século 19, a gente teve uma primeira tentativa de ter uma educação para cegos no Brasil. Um deputado da Bahia propôs um, um projeto de lei em, 19, em 1835, o Cornélio França, deputado pela Bahia, é, e a ideia dele era que em cada província da do Império, tivesse um professor cego, um professor para, para alunos cegos e um professor para alunos surdos. Esse projeto ele não, não foi aprovado, é, era um período regencial, onde é né uma turbulência política não, não, não deu abertura para essa discussão da educação. Mas a ideia do, do Cornélio era muito interessante, porque ele queria é, acrescentar no artigo da Constituição de 1824 a educação de pessoas cegas e surdas. né? Era, é um artigo que garantia a instrução primária para todos os brasileiros. E a ideia dele era inserir nesse nesse artigo também a população cega e surda. Bom, não deu certo, e aí entra o José Áurea de Azevedo na história. né? É, José Áurea de Azevedo era de uma família né, de, de, de condições financeiras boa. É, é, por influência né, da sua família, ele conseguiu ir para Paris é, estudar, ele nasceu, ele, ele, ele nasceu é, já, já, já ficou cego logo, logo após o nascimento, né, por uma doença, e é, em Paris ele estudou seis anos no instituto onde o Luiz Braille desenvolveu o método e, e provavelmente ele teve uma convivência com, com o Braille lá em Paris. Ao voltar para o Brasil, essa história é, é mais conhecida, então eu vou levantar aqui pontos curiosos que são pouco conhecidos. Né? Ele voltou para o Brasil, ele teve um encontro também, por influência de, de pessoas né, ligadas a, ao, ao Dom Pedro II, ele teve esse encontro com Dom Pedro II e conseguiu convencer o imperador a, a fundar no Brasil um instituto. Né? O que é interessante da, da trajetória do José Álvaro de Azevedo é que é, além de, dessa articulação para criar o Imperial Instituto no Rio de Janeiro, é, José Alves de ele foi professor de, de, de escolas para alunos sem deficiência. Ele tinha uma atividade muito grande na imprensa da época. Escrevia nos jornais da época sobre a educação de cegos. É, ele ensinava o Braille. Pra, é, né, ele foi o primeiro professor de Braille no Brasil. Então é, essa, e isso muito novo. Né? É, e ele, infelizmente, morreu meses antes do Imperial Instituto ser inaugurado. Né? Ele sonhou tanto e lutou tanto pela criação do Instituto, do Imperial Instituto, mas faleceu antes, não teve, é, não, não, não foi possível ele ver concretizado o objetivo dele. José Álvaro de Azevedo traduziu um livro do Gualdé que conta a história do Instituto de Paris, esse livro está disponível na internet, na Biblioteca Nacional também, tem ele é, em arquivo digital, também, infelizmente, não acessível, né, num formato que não, dá, não, não tive condições de, de converter. Felizmente, a revista do Benjamin Constant, que é uma revista que eu, onde eu colhi muitas informações também, junto com, com a Hemeroteca e junto também com dissertações e teses sobre a educação de cegos né, no Brasil, a revista Benjamin Constant é, colocou na íntegra a introdução desse livro, onde o José Álvaro de Azevedo conta a experiência dele em Paris e é, coloca a sua ideia central, que é que foi reproduzida por praticamente todas as instituições que surgiram na primeira metade do século XX no Brasil, que é uma educação baseada, uma formação baseada em três tópicos. né? A educação musical, a educação intelectual e a educação é, industrial, que ele chamava, que é você aprender um ofício, né? E aí, o principal ofício, a fabricação de vassouras, né? É, ele defende isso na, na introdução do livro, e o Instituto Imperial o Instituto é, é, é inaugurado em 1854 com essa ideia, né? É, uma coisa interessante é que a gente também encontrou na hemeroteca, né, por exemplo, muitas pessoas é, é, vieram estudar no final, no final do século XIX no Instituto Benjamin Constant, mas com certeza um número muito menor do que a demanda. né? É, a gente tinha um número muito maior de, de, de, de, de cegos do que o Instituto comportava. E, então, a ideia sempre foi levar para cada estado é, instituições similares. E foi o que acabou acontecendo, mas não é, no século 19 XIX. Né? Isso a partir do século XX. É, mas a gente tem ali já algumas pessoas cegas que começaram a ter destaque. Um deles, o José Pinto de Cerqueira, que era um grande concertista, um grande músico. Então a gente encontrou, por exemplo, em jornal, é, propaganda da, das, das partituras né, de, de, de composições do José Pinto de Cerqueira, para serem vendidas né, na época. É, também, no final do século XIX, foi criado um grêmio de alunos do Benjamin Constant, é, já, já, já chamado Instituto Benjamin Constant. Foi fundado um grêmio por alunos para com dois objetivos. O primeiro era dar assistência a ex-alunos que não tinham condições de trabalhar. E, segundo, oferecer também é, espaço para ex-alunos trabalharem e produzirem. Né? Essa, esse Grêmio fundou, é, no começo do século XX, a Escola Profissional de e, e Asilo de Cegos Adultos, no Rio de Janeiro. Quem liderou é, a criação dessa escola foi Mauro Montanha, que também foi professor no Benjamin Constant, é, italiano, que ficou perdeu a visão com 10 anos, veio para o Brasil, conseguiu também uma matrícula, uma audiência com, com o imperador, estudou no Benjamin Constant e depois continuou dando aula no Benjamin Constant, mas também começou a atuar para fora do instituto, é, criando essa escola né profissional. É bacana que, né, quando ele estava organizando a fundação dessa escola, a gente encontrou também no jornal é, uma coluna, que o Olavo Bilac escrevia na época. Em uma dessas colunas, o Olavo Bilac é, divulga o um evento. E é muito interessante que o Olavo Bilac ele destaca nessa coluna, nesse texto, e eu reproduzo um bom pedaço desse texto no livro, é, a, o protagonismo. O, o Olavo Bilac ele valoriza o fato de, de ser uma escola fundada para cegos por cegos. Eu acho isso muito interessante. Né? Em, em 1906, que é a data desse, desse, dessa coluna, o Olavo Bilac dá, dá destaque para esse protagonismo, né? que também é algo que muita gente acha que é, que é recente né? na, na nossa trajetória. E o Mauro Montanha consegue fundar essa escola. É... O que também as matérias de jornal sobre essa escola mostram também, a pesquisa também, as, as, as matérias da revista Benjamin Constant, é que o Mauro Montanha tinha uma circulação muito boa com o poder público local, o chefe da polícia era era era uma, era a pessoa responsável por encaminhar os cegos que moravam na, na, nas ruas né e pediam esmola para essas instituições, então ele tinha uma proximidade muito grande, mas também com o presidente né da época com o Epitácio Pessoa é, tem uma matéria do jornal que relata uma visita do Mauro Montanha ao Palácio do Catete, para agradecer ao presidente por ele ter é, decretado a escola profissional e asilo para cegos adultos como uma instituição de utilidade pública. Então mostra essa essa, essa influência também junto ao poder público da época, né? E, e essa escola ela rapidamente ela se organizou, ela conseguiu atender um número razoável de pessoas cegas e ela abastecia, por exemplo, a polícia militar da época, o corpo de bombeiros da época e a marinha na época, com as vassouras produzidas, as vassouras e, e outros utensílios produzidos por ela. Né? Então, também conseguiu essa parceria. É, bom, é, o Mauro Montanha, ele, ele teve uma importância muito grande no ensino da geografia para pessoas cegas, né? tem, tem trabalhos acadêmicos sobre isso muito interessantes, ele desenvolveu mapas, né? até hoje o Benjamin Constant tem esses mapas no seu acervo, e ele também teve uma participação muito bacana e com muito protagonismo nas comemorações do centenário da Independência em 1922, é, com, com duas ações. né? Primeiro, ele ele desenvolveu um mapa, que ele chama de mapa, que a gente chama de mapa animado, um mapa muito grande, de, de 4 metros por 3 metros, de madeira maciça, é, em relevo, onde ele colocou né, luzes, o, os rios tinham água, né? É, ele desenvolveu um mapa animado para a educação da geografia para as pessoas cegas, como eu falei, né? Então esse mapa animado foi apresentado numa exposição internacional de comemoração do centenário, teve um destaque muito grande na época e também nessa época do, do da comemoração do centenário o o presidente do Instituto Benjamin Constant era o jurista, né, o juiz Melo Matos, que ficou famoso por ser o primeiro juiz de menores do Brasil, desenvolveu o primeiro Código de Menores no Brasil, né, o código que ficou conhecido como Código Melo Matos. E o Melo Matos já tinha uma preocupação também com a questão da, da formação do Benjamin Constant, né? O Melo Matos tentou mudanças ali junto ao presidente, ao governo federal porque ele identificava que o Benjamin Constant não estava preparando de fato para uma vida fora da instituição. Né? O Benjamin Constant, ele absorvia é, muitos ex-alunos como professores, mas acontecia muito de ex-alunos saírem da instituição e é, a grande preocupação da época, de, de, dos anos 20, era a questão da, da mendicância, né? a, a questão de cegos nas ruas pedindo esmola, e até mesmo a exploração da família desses cegos né, pela, pelas famílias. Então, uma outra ação também que teve na época, teve o primeiro congresso sobre a questão da infância no Brasil, primeiro congresso brasileiro de infância, e aí também o Mauro Montanha foi convocado, junto com outros cegos, a escrever numa publicação desse congresso sobre a questão das crianças cegas. E, e esse texto também, o Mauro Montanha destaca justamente isso, né, a preocupação da exploração dessas crianças pelas famílias para conseguirem dinheiro por meio de esmola. Né? Então, isso era uma preocupação muito grande é, e o Mauro Montanha seguiu, né? Depois da, até o final dos anos 20, foi quando ele se aposentou é, no Benjamin Constante se aposentou, também deixou de ser o diretor dessa escola profissional que ele, cri, que ele ajudou a criar e ele também teve uma participação é, na, na criação do, do, do Instituto Padre Chico em São Paulo. Então, a gente deu destaque para esse primeiro protagonista, aí. primeiro não, né? depois do José Álvaro de para esse segundo protagonista. né? É, em contrapartida, um outro nome que que a gente descobriu muitas informações interessantes e que, é, de todos esses personagens, para mim é, é, o, é o mais interessante, é o Mamet Freire, o Mamed Freire, ele também foi aluno do, do Benjamin Constant, é, ele foi professor de um de um outro cego que também ficou muito conhecido no segmento, que é o José Espinola Veiga, foi ele que que, que alfabetizou José Espinola Veiga, né em braille. uma O Mamed Freire, quando ele se formou no Benjamin Constant, ele criou uma escola no subúrbio carioca, uma escola para pessoas sem deficiência, ele preparava esses alunos para concurso público, né, para para exames, mas o José Espinola Veiga, como era vizinho dessa escola, acabou sendo aluno dele também. O de Freire, uma pessoa, uma figura muito interessante, né. e de certa maneira ele seguiu um caminho uma, é, contrário ao do Mauro Montanha. O de Freire, ele, ele ajudou a criar diversas instituições nos anos 20. Né? A primeira delas foi a Liga de Auxílios Mútuos para os Cegos no Brasil, em 1920, e aí a gente encontrou é, é, em alguns jornais o um manifesto de lançamento dessa liga. E qual era o objetivo dessa liga? Era favorecer com que os cegos, ex-alunos do Benjamin Constant, é, tiver, pudessem é, ganhar, sustentar né, se sustentar e sustentar suas famílias por meio do trabalho livre, eh, organizado de maneira cooperativa. né? O Mamert Freire tudo indica assim que ele tinha uma ligação muito forte com essa organização eh, de cooperativa, com uma questão do, do sindicalismo, do, do, do, do trabalhismo, um, um, uma outra postura que não era a postura da escola profissional, porque a escola profissional ela tinha, eh, ela ela tinha, não dava tanta liberdade assim para os seus moradores, e ela também tinha ainda uma questão asilar, né? As instituições que o Mamet Freire buscou criar e, e ajudou a criar nos anos 20 já era nesse caráter de cooperativa e de liberdade, né? O, o, a pessoa cega que, que não, até tinha né, residências e tal, mas não, não tinha regras tão rígidas de, de asilamento, né? O Mamet Freire ele criou, então, a Liga de Auxílios Mútuos, né? E, e aí foi um, uma maratona durante os anos 20, né? Depois da Liga de Auxílios Mútuos em, em 1924, ele ajuda a criar a União dos Cegos no Brasil, também no Rio de Janeiro, uma instituição que existe até hoje, vai completar 100 anos né, daqui, a dois, daqui a dois anos. Ela ainda está lá no mesmo local, inclusive, é, no mesmo bairro, eu acho, não no mesmo local, mas no mesmo bairro. É, depois ele ajudou a criar... É, o Instituto São Rafael, que ficou conhecido, né, é, e que é a primeira instituição pública, né, que também segue o modelo do Benjamin Constant, né, naquela, naquelas três vertentes, né, de música, a é, educação intelectual e educação industrial, mas, é, diferentemente das outras instituições, ela foi criada pelo poder público, né, uma instituição que era pública, né, mas o Mamed Freire foi convidado e participou da, da, da idealização, sobretudo da parte técnica do, do São Rafael. Depois o São Rafael ele ainda criou, ajudou a criar uma instituição em São Paulo, que é a Associação Promotora de Instituição e Trabalho para Cegos, que eu vou falar com mais detalhes daqui a pouco, porque é uma instituição que tem aspectos muito interessantes, assim diferente das outras. E é, depois participou também... É, da, da, da Fundação da Aliança dos Cegos no final da década de 20. É, o que, que é interessante assim da, de, dessa articulação do de Freire? Primeiro, é, é, a gente pensar né, que nos anos 20, né, com toda a dificuldade que tinha de comunicação, essa circulação do Mamed, né por São Paulo, Rio, Belo Horizonte... É, tem informações também que os jornais nos trazem que, que ele trocava correspondência com instituições de, de fora né, da Europa e dos Estados Unidos, ele recebia publicações em braille dessas instituições, então ele era uma pessoa muito antenada no que estava acontecendo para fora do Brasil e ele era uma pessoa também, é, uma liderança ali muito muito forte, assim é, muito reconhecida, né? Então, é um, um trabalho que eu, que, eu, que eu acho incrível e que é, a gente deu destaque também porque é, as primeiras atas é, do Instituto Paranense de Cegos também, é, felizmente, nos mostraram que o, o Instituto aqui do, de Curitiba também trocou correspondências com o Mamãe Freire. Então, ele teve, de certa maneira, ele, não tem registro da vida dele para cá, mas tem registro de troca de correspondência com ele onde nessas correspondências ele também mandava a lista dos equipamentos necessários para você montar uma oficina de vassoura. É, a indicação, ele indicou cegos de São Paulo para virem para cá para serem os primeiros professores dessas oficinas de vassoura. Então, o Amédio Freire também teve uma influência aqui no, no Instituto Paranaense. O Mahmoud Freire ele tinha algumas bandeiras na época que também são interessantes, e algumas delas até se tornaram direito das pessoas com deficiência muitos anos depois, muitas décadas depois. né? Uma das bandeiras que o Mahmoud Freire defendia era o monopólio da produção de algumas coisas. Então, a é, partir dos exemplos da Dinamarca, da Suécia, da Inglaterra, onde em cada um desses países as pessoas cegas tinham um monopólio da produção de algum produto né de algum de algum de algum é de algum produto o, uma média fez defendia aqui o monopólio da fabricação de vassouras e da, da fabricação de sacos de papel isso para você garantir que, que que as pessoas cegas né tendo isso garantido elas vão ter tendo esse monopólio né teriam a renda a partir dessa produção. Isenção de imposto, ele defendia em relação a essa produção, e também é, passe livre em todos os tipos de transporte. Era uma bandeira também do uma Freire e do seu grupo. uma uma de Freire, ele tinha também uma influência muito grande com intelectuais da época. né é, Então, tem uma escritora que, inclusive, nasceu aqui em Curitiba. O nome dela é Virgília da Silva Cruz mas ela ficou conhecida como o pseudônimo de Raquel Prado ele tinha uma proximidade com a Raquel Prado que ajudou muito na organização dessas dessas lutas o ápice dessa organização que também é muito interessante mas que a gente não tem registro de, de um desdobramento no começo dos anos 30 uma média Freire com o apoio da Raquel Prado e de outros cegos né? ele, a Raquel Prado não tinha né, deficiência, mas ele, com outros cegos, com o apoio da Raquel Prado, eles conseguiram elaborar um documento com todas essas reivindicações, né? por exemplo, uma das reivindicações interessantes, que os trabalhadores cegos tivessem os mesmos direitos dos trabalhadores sem deficiência. Tudo isso foi organizado num documento que foi encaminhado por o Getúlio Vargas, na época do governo provisório ainda. Qual que era o objetivo? era incluir na Constituição, na primeira Constituição do da Era Getúlio, que foi em 1934. Então, é, não teve êxito, né? até onde eu sei, não foram incorporados nessa Constituição esses direitos, mas teve essa mobilização com o apoio de alguns intelectuais e com o apoio de todas essas instituições que ele ajudou a criar. Então, é, a União dos Cegos, a Liga, a Aliança dos Cegos, é, a Associação Promotora de São Paulo, o Instituto São Rafael, todas elas assinaram esse documento que foi entregue para o projetor. Né? Em São Paulo, foi muito interessante, porque em São Paulo, não só intelectuais da, da época apoiaram a, a formação da Associação Promotora, como ele teve um apoio do movimento anarquista. Né? É, o o Mamert Freire, a gente não tem como afirmar que ele era um anarquista, que ele, e que, mas mas ele tinha uma proximidade muito grande com os anarquistas. Isso porque é, as reuniões de criação dessa associação em São Paulo foram feitas na casa da Isabel Serruti, que era uma militante anarquista muito conhecida na época, lá no Belenzinho, um bairro de São Paulo, e a Isabel Serruti concentrou na sua casa é, as pessoas envolvidas na formação, na, na, na, na fundação dessa associação. Depois, essa associação ela também teve uma ação muito interessante, que é que foi a primeira ação que eu encontrei com recorte de gênero. Então, a Isabel Cerruti, dentro da Associação Promotora, ela criou uma uma liga feminina para tratar só das questões relacionadas às mulheres cegas. né é, E também, depois, outros anarquistas não só colaboraram com a Associação Promotora, como um deles, o, o João Penteado, foi diretor da Associação de Cegos, é, por muito tempo, então é, essa ligação com os anarquistas também é um assunto que é, eu tentei buscar mais informações, tem, tem pouco, mas é um assunto que, por exemplo, eu acho que seria muito interessante de ser explorado, é, porque aquele contexto dos anos 20, dos anos 30, foi o ápice do, da organização anarquista né, no, no, no Brasil, então a gente poder inserir a questão do, do, das pessoas cegas nessa história, ao meu ver, é algo muito interessante uma Mamet Freire, ele seguiu, né? e uma outra ideia que ele tinha, por meio da União dos Cegos no Brasil, uma outra ideia muito interessante, era criar uma confederação de cegos no Brasil, com representantes de todos os estados. Isso ele tentou também no começo dos anos 30, também não encontrei informações que, que mostrem que ele teve sucesso, mas foi uma tentativa que também contou com, com o apoio da Raquel Prado, estava é, naquele naquele contexto de elaboração do documento projetúlio, mas essa confederação ela não, não chegou a ser criada, mas ela contava com essas instituições todas, né, de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e, e São Paulo. Arquel Prado ela era uma, uma, uma ativista também muito muito aberta a diversas causas sociais, né. Ela se interessou pela questão dos cegos, por ter essa proximidade aí com, com esse grupo, mas ela também militou muito no meio ambiente, no, nos direitos de pessoas em presídio, né? Algo também na época muito difícil de a gente contar um, uma um ativista né, nessa área. É, enfim, uma série de, de, de causas que ela abraçou, entre elas a questão das pessoas cegas. Antes de, de, de partir para frente, né? Eu queria também falar que uma outra lacuna que a gente também é, sempre encontrou no, no geral na bibliografia que conta a história das pessoas da, da educação das pessoas cegas a gente sempre encontra né, quando é quando era o final do século XIX começo do século XX o que a gente sempre encontrou no geral nos livros né salvo algumas exceções mas no geral era assim ah, a instituição tal foi fundada na na, na, na data tal a instituição tal, foi fundada na cidade, tal, na data tal, mas não tinha muitas informações sobre essas instituições. Né? Uma segunda instituição que teve no Brasil, até mesmo é, antes do São Rafael, que muita bibliografia considera como a segunda instituição no Brasil, foi a instituição, é, a instituição fundada no Recife, que também existe até hoje, que agora em 2009, comemorou 100 anos, ela foi criada no Recife em 1909 por um ex-aluno também, do Benjamin Constant, né, o Antônio Queiroz. O que acontece, né? E aí, é, por que, que a gente não encontra essa instituição em, muita, em muitas das, das, das referências bibliográficas? Porque ela foi criada em 1909, depois, no, no começo dos anos 20, ela foi fechada, por falta de questões de, de, de, né, de, de recursos financeiros. Ela era mantida pela Santa Casa do Recife, e ela foi fechada e ela só reabriu nos anos 30, então ela ela não aparece em muitas bibliografias, acredito até por essa por essa questão, mas ela é de fato a segunda instituição nos moldes do Benjamin Constant, fundada no Brasil, mas não é, é mas não é a segunda instituição no geral, né? Porque a segunda de fato é a Escola Profissional e Asilo para Cegos Adultos, né? Criada pelo Mauro Montanha que era um pouquinho não, não, não, não tinha a mesma organização que esses institutos todos que que é o Benjamin Constant depois o do Recife depois a gente pode colocar o São Rafael depois do nos anos 30, o da Bahia né e aí na sequência do da Bahia vem aqui o do, o do, o do Paraná o de Curitiba que segue exatamente seguiu exatamente essa lógica da educação musical intelectual e industrial né? É, paralelamente à, à ação Do Mauro do, do Mauro Montanha E do Mamed Freire nos anos 20 A gente tem um outro tipo de instituição Que também de certa maneira Segue essa essa ideia da educação Musical é, Industrial E intelectual Mas que eram instituições ligadas À igreja católica né? Então a gente tem no Rio de Janeiro A criação do Sodalício Da Sacra Família E né? que foi fundada com o apoio da de, de, de freiras, né, mas também com a participação de uma ex-professora do Benjamin Constant, que era cega, né, mas é, e daí a mais conhecida que é o Instituto Padre Chico. O Instituto Padre Chico ele foi fundado mais ou menos na mesma época da Associação Promotora, mas é, a gente percebe pela pelas pelas referências, né, sobretudo as de jornal. Que eram grupos separados não, não tinha muito diálogo né o Mamede Freire por exemplo não tem nenhum indício da participação dele na na, na, na na fundação do Padre Chico e tudo leva a crer que é justamente por essa por essa questão política e essa questão mais de independência de autonomia que ele buscava dar nas instituições que ele participava né o, o Padre Chico a gente sabe que já nasceu também é, como uma uma instituição asilar né é, que, que, que de fato atendeu uma grande demanda de, de crianças e adolescentes cegos de São Paulo, um número muito grande desde o começo, mas tinha um, um outro caráter. Né? Mas o que, que une todas essas instituições? Sobretudo a fabricação de vassouras. Né? A fabricação de vassouras foi a principal atividade da, da, das pessoas cegas é, desde o Benjamin Constant, o Imperial Instituto, até metade, um pouco depois, é, a gente pode até pegar ali os anos 60 no Brasil. Para vocês terem uma ideia, aqui no Instituto Paranaense de Cegos, a oficina de vassouras funcionou até 2000. Então, é, é muito curioso, porque quando a, a, a fábrica de vassouras aqui do, do, do Instituto Paranaense estava no seu ápice, né, que era dos anos 60 e tal, é, ela foi criada em 52, né? É, aí 13 anos depois que a instituição foi fundada é que a instituição conseguiu criar a sua própria fábrica de vassouras mas ela teve seu ápice nos anos 60, 70 é, foi quando o Instituto da Bahia por exemplo, desativou a sua fábrica de vassouras e, e, e, e, e, e estabeleceu um outro modelo de educação e de trabalho né? tanto que os ex-operários da fábrica de vassouras do Instituto da Bahia acabou fundando uma outra instituição né, para continuar fabricando vassouras, uma outra instituição asilar que continuou fabricando vassouras. Então, a gente tem aí um desencontro de, de, de, de períodos, mas, sobretudo, até a metade do século XX, a principal atividade foi essa. Né? A gente tem exemplos em Campinas, no interior de São Paulo, tem várias instituições que surgiram nos anos 30 e 40, é, é, no Mato Grosso, é, no Rio Grande do Sul, é, enfim, é, no Nordeste a gente tem na, no, no Ceará, né, é, mas também a gente tem outros registros de instituições que buscaram seguir o mesmo modelo, né, e, sobretudo, com a atividade de vassouras. Inclusive, no, em Vitória, é, eu coloquei também no livro uma instituição que surgiu na década de 50, agora me fugiu o nome, que, eu, que se eu não me engano, até existe até hoje o Instituto de Cegos. É... Puxa vida, eu. eu, eu é eu... o Luiz Braille? Eu acho que é o Instituto de Cegos Luiz Braille, isso. Isso. É, é... Tem duas aqui, a outra é o 86, que é a Dom Pedro II. Isso. É Cegos, Dom Pedro II. Então, deve ser o Instituto Luiz Braille. Isso. Existe até hoje, né? Instituto. Existe. Agora retomado pelas pessoas com deficiência, por um tempo foi administração Sim. da maçomaria. É, porque a, a Dom Pedro II ela foi criada por, por cegos, né? Ela foi criada por, por, por, por, por pessoas cegas, mas o Instituto, esse Instituto, o Luiz Braille, ele surgiu nos anos 50 também né, nessa lógica da, da, da, da, dessa educação, né, dessa formação nessas três vertentes. E aí foram vários institutos que né, o livro então ele traz esse panorama da, da, da segunda metade do século XIX, depois da primeira metade do século XX, e aí nos próximos capítulos, eu vou trabalhando no livro, o, é, cada capítulo se dedica a uma década do, do Instituto Paranaense, mas ao final de cada capítulo eu também trago uma cronologia que dá uma sequência para essa para essa história que eu começo a contar lá no século XIX. Então, é, o Instituto do Espírito Santo entra na cronologia da década de 50. É, o o, o que, que é interessante também, né? É, teve a, a, a, esse protagonismo do, do Mamé de Freire, do Mauro Montanha, José Espinula Veiga, é, não posso esquecer de falar também do Aides da Mata, Machado Filho, que, que, que ajudou a criar o Instituto São Rafael e que também depois teve um destaque muito grande. Então, a, a minha ideia foi, foi, foi dar ênfase para esses protagonistas. né? E aí, lógico, citando né, é, esses como líderes né, dessas iniciativas, né, o José Espinola Veiga também participou da criação do, do Instituto da Bahia, é, ele também é, teve um, uma passagem aqui por Curitiba, né? na, na década de 50 ele esteve aqui em Curitiba fazendo palestras. Né? O Alfredo Lima, um outro cego que também participou da Fundação da Liga de Auxílios Mútuos, lá junto com o Mamed, que também assinou aquele manifesto dos anos 20, né? ele também esteve aqui em Curitiba fazendo palestra, então a gente vai encontrando, a gente conseguiu encontrar pontes entre esses protagonistas e o pessoal aqui de Curitiba. Né? A instituição aqui de Curitiba ela não foi fundada por cegos e ela não foi fundada é, por ex-alunos do Benjamin Constant. Ao contrário dessas outras instituições, né, tanto a de, do Recife quanto a, a da Bahia, é, quanto outras instituições né, do Mato Grosso, elas foram fundadas por ex-alunos do Benjamin Constant. Aqui em Curitiba, ela não teve, é, pelo menos a gente não tem é, é, é, essa, essa certeza, mas desde a sua primeira diretoria, ela tinha uma professora cega, né? A Januária Mendes, que a gente não conseguiu identificar aonde que ela foi, aonde é, que ela estudou. Mas, né? Pela época, a gente imagina que ela também foi formada no Benjamin Constant, mas a gente não conseguiu confirmar essa informação. Mas logo depois da Januária Mendes, teve também um outro professor aqui, o Hermógenes Padilha. Esse sim, estudou no Rio de Janeiro, mas não no Benjamin Constant. Ele estudou na, na, no, no, na União dos Cegos no Brasil. Não, foi numa outra instituição agora em uma dessas instituições que, o, que uma média ajudou a criar, que agora eu não lembro exatamente qual, mas o Hermógenes estudou no Rio, depois ele veio para o interior do Paraná, e do interior do Paraná ele veio para Curitiba ser professor aqui no Instituto. Então, é, o Instituto ele não foi fundado por cegos e por ex-alunos do Benjamin Constant, mas ele desde o início teve uma ligação com, com, com esses protagonistas que tinham um vínculo com o Instituto Benjamin Constant, né? Aí é, bom aí aparece uma figura muito interessante no livro, e aí eu dou um destaque grande para essa figura, a partir dos anos 50, sobretudo, mas a história dele começa no final dos anos, do, do, da década de 30, que é a figura do Orlando Chaves. O Orlando Chaves é, ele tem, um, um, ao meu ver, assim, também uma importância muito grande para o segmento e também é uma figura que mereceria um estudo mais aprofundado, porque o Orlando Chaves ele nasceu no interior do, do Paraná, né? veio para Curitiba é, com a sua família, ele ficou cego por causa de um acidente doméstico, e desde o início ele foi apadrinhado por um engenheiro, Máximo Azinelli, que também foi uma pessoa muito importante na história do Instituto. Mas o Máximo Azinelli, ele desde a, da, da, de, né? logo cedo, ele apadrinhou o Orlando Chaves e, e o Máximo Azinelli comprou materiais assist, né, adaptados para que o Orlando Chaves conseguisse estudar. O que, que, é, é, o que chama tanto a atenção assim, na trajetória do Orlando Chaves? É, ele, em 1938, né, ele estava ele ali na, na pré-adolescência, ele conseguiu junto ao Conselho Nacional de Educação, ele ele, certamente, quer dizer, não dá para a gente afirmar que, que, com certeza, ele foi o primeiro, mas tudo indica, até pelas matérias de jornal da época que colocam ele como o primeiro, ele foi o primeiro jovem cego a conseguir uma matrícula numa escola comum. Porque em 1938, o Benjamin Constant, ele fechou para reforma, né? Então, ele fechou para reforma e ele ele só foi reabrir em 1944. Então, nesse período, as pessoas com... O que que acontecia? né As pessoas cegas, elas estudavam na sua cidade, faziam o um primário na sua cidade, e depois elas iam para o Benjamin Constant para concluir a sua formação. Justamente no momento que o Orlando Chaves termina a sua formação, o ensino fundamental, e vai para o ginásio, o Benjamin Constant está fechado. Então, com o apoio do Mazinelli a gente tem registro disso em jornal, inclusive, mas também... No, em, em, em um trabalho acadêmico, com o apoio do Márcio Mazinelli, ele consegue é, entrar com uma com uma solicitação no Conselho Nacional de Educação que é, se vê obrigado a, a garantir a matrícula do, do, do Orlando Chaves numa escola comum, no Ginásio Belmiro César. Ele consegue e isso, é, graças a, a, ao Márcio Mazinelli, o, o, o Ginásio Belmiro César já tinha aceitado a matrícula. O Orlando Chaves já já estava, inclusive, ele conseguiu a, a, o deferimento da sua matrícula quando ele já estava concluindo o primeiro ano do Então ele estudou ao longo de, de, de 1938 o, o ano inteiro ele estudou no ginásio biomedo César na esperança do Conselho Nacional garantir para ele a matrícula. Ou seja, o próprio ginásio queria o aluno, né? Mas não tinha condições legais de garantir aquela matrícula, né? E e aí o Conselho Nacional deferiu, ele se matriculou, ele se formou no Ginásio Biomiro César com, com esse apoio do do Márcio em relação a material acessível o Márcio Mazinelli buscou inclusive fora do Brasil trazer materiais que, que garantissem né a, a uma formação adequada para Orlando Chaves né é, então mapas em relevo é, materiais para para ensino da, da matemática uma máquina de escrever né o Orlando Chaves ele conseguiu fazer, ele fazia todas as provas dele da né, para que os professores pudessem ter acesso. Então, é, esse foi o primeiro fato, assim, que chamou a atenção. Mas, também, logo depois que o Orlando Chaves concluiu o ginásio, ele queria continuar estudando. E na época também não era possível a matrícula no curso superior, porque, inclusive, o José Espinola Veiga ele passou no vestibular, no Rio de Janeiro, para o curso de, de, de, de psicologia, ou pedagogia, agora, puxa vida, eu acho que era para o curso de psicologia, e ele foi impedido de, de, de, de fazer a matrícula e de cursar, porque o ensino da, do Benjamin Constant, naquele momento, não era é, considerado equivalente ao ensino, ao ensino ginasial é, regular. Então, José Espinola Veiga não conseguiu, mas Orlando Chaves, novamente, no começo dos anos 40, entrou com uma ação no Conselho Nacional de Educação e conseguiu a matrícula dele na Federal do Paraná, na época não era Federal, era a Universidade do Paraná, e ele fez o é, um curso de letras na Federal do Paraná, se formou em 46, e aí também a gente não pode afirmar com certeza, mas também pela nossa pesquisa, e tudo indica que ele foi o primeiro cego a ter curso superior no Brasil. né? A gente conseguiu, felizmente, é, contato com a família dele, e a família não só é, conhece essa história, como como guardou os documentos do Orlando Chaves. Então, a gente reproduz no livro o diploma dele, universitário, a gente tem essa imagem no livro, a, a foto da máquina de escrever mas não, não a máquina de escrever que ele usava no, no ginásio, né? mas a máquina de escrever Braille, que ele conseguiu também na época. Né? Inclusive, a, a máquina de escrever Braille dele tem até a bandeirinha é, do Benjamin Constant, porque daí o Orlando Chaves, depois, nos anos 50, quando ele já tinha se formado, que ele virou professor do, do, do Instituto Paranaense, ele foi fazer o um curso de, de qualificação, de especialização no Benjamin Constant. O Benjamin Constant, nos anos 40, 50, e até né? Rec acredito que é ainda hoje, mas é, nos anos 40 e 50, o Benjamin Constant começou a oferecer um curso de formação para professores, né? Então, vários professores do Brasil todo iam para o Benjamin Constant, ficavam lá três meses, quatro meses estudando, se preparando para retornar para sua cidade com esse conhecimento técnico. O Orlando Chaves fez isso também. É, o, o, o Orlando Chaves, ele, ele foi... Um do, é, a gente tem um trabalho de, de, de uma tese até que, que tem uma tabela de professores por estado e o estado do Paraná tinha duas vagas, com certeza o Orlando Chaves foi uma dessas vagas, porque a gente tem registro em ata de que ele foi aluno do Benjamin Constant, nesses cursos de formação, mas a outra vaga a gente não conseguiu é, descobrir quem foi o aluno, mas é, o que chama atenção é isso, né? É, Provavelmente, Orlando Chaves ele foi o, o, o primeiro cego do Brasil com curso superior. E é, um, um outro fato que também reforça essa hipótese né, é que a, a, o ensino superior para cegos só foi regulamentado mesmo no Brasil por meio de, de, de, de portaria do MEC em 1951. Então, ele, ele conseguiu por uma medida extra, né, é, que, não oficial, né, por uma medida, por uma por uma ação que ele entrou junto ao Conselho Nacional de Educação, que definiu, é, a gente não tem muitos detalhes dos motivos, mas definiu a matrícula dele na Federal do Paraná. Então, é, isso é muito muito interessante. O Orlando Chaves, ele também é um, um grande protagonista, assim, Infelizmente ele morreu muito cedo. Ele morreu no, em 1960, com 36 anos. Né? É, ele tem um problema. falta cinco minutos, tá bom? Só ah, para concluindo Ele teve um problema no coração, faleceu cedo. Mas o, o, o, é muito interessante porque ele, durante os anos 50, ele foi colunista de um jornal aqui de Curitiba e ele escrevia na sua coluna sobre a educação de cegos. E a gente conseguiu resgatar todas essas colunas também. A gente reproduz no livro é, muitos trechos dessas colunas para mostrar justamente que o Orlando Chaves ele estava super de acordo assim com o pensamento da época. né O pensamento mais mais avançado em relação à educação de cegos o Orlando Chaves reproduzia nas suas colunas e na sua ação prática. Né? O Orlando Chaves, por exemplo, ele conseguiu colocar os primeiros alunos cegos em escolas comuns, em Curitiba, nos anos 50, por meio dessa parceria com o Instituto. Então, é, a gente também dá ênfase para a história dele é, no livro. Bom, eu vou concluir, então. É, eu, eu consegui colocar aqui praticamente todas as informações que eu, que eu gostaria mesmo. E que eu só dizendo que a gente segue, depois né, da história do Orlando Chaves, até o final do, do livro, valor, valorizando sempre é, esse protagonismo, né? É, contando daí a primeira diretoria a, a, o primeiro quem foi o primeiro presidente cego depois teve casos de, de corrupção e de desvio de velho e de várias irregularidades é, que foi justamente na quando quando os cegos chegam na direção do instituto aparecem as primeiras irregularidades teve várias intervenções via Ministério Público enfim e hoje o instituto está sob intervenção do, do professor Enio, que é cego e que está lá, vai, já vai, já vai para 12 anos, por meio também de uma questão é, judicial. Enfim, eu concluo aqui, espero que, que eu tenha passado aí um o conteúdo para vocês. Obrigado. Jóia, Manuel, obrigado. Né? Eu, semana que vem, inclusive, vou participar de uma banca sobre uma associação, Cascavelense, aí o pessoal do Toledo, Legal. É, vejo que, o, que o, a associação, os, os movimentos aí de pessoa com deficiência visual são bastante politizados, né? É, então, inclusive o Ennio, que é o, o atual interventor, ele vem de Cascabel e, e, uhum. e ou da, da, da, da formação dessa associação, e é uma das mais politizadas que tem mesmo. É, é uma coisa. Eu já conhecia, eu conheço um pouco né, o pessoal, mas eu não tinha ouvido a história, assim. Eu... Achei muito interessante. É um pouco do que eu acredito, né? Próximo do que eu acredito, bem próximo mesmo, como movimento social. Uhum. É, parabéns pela apresentação, pelo livro. Como é que a gente faz para adquirir o livro? Sim, vou mostrar aqui novamente. Então, a gente lançou o livro físico, né? E o livro ele pode ser comprado pela internet. É, todos os recursos da venda do livro são destinados são destinados pro, pro instituto, tá? É, mas também no site do Instituto é, novoipc.org.br novoipc.org.br né? lá é possível fazer o download de duas versões acessíveis, tem ele em audiobook e tem ele em PDF acessível, que é um PDF que para quem enxerga é um PDF comum mas que para quem não enxerga é um PDF que traz a descrições das imagens né? o leitor de telas pega, quando pega a imagem pegar a descrição daquela imagem. Então, tem esses dois formatos para download gratuito. daí. O livro físico está sendo vendido por R$ 50,00, que é o, o valor do Vale Cultura, né, que é o que permite a Lei Roné no site. E, mas as duas versões acessíveis são gratuitas. Obrigado. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Teve um que saiu, que mandou os parabéns para você, que ela teve um entrevista, a Laís. Mais alguém? Se ninguém abrir, eu tenho. Só parabenizar mesmo, né? Mais uma vez, Manuel. Parabéns, Manuel. Excelente a sua explanação. Parabéns pelo livro. Aprendi muitas informações aí que eu não. Não tinha conhecimento a respeito da história, enfim. Parabéns mesmo. Obrigado. Quero também parabenizar, né? É muito importante, né? A, a história, a gente né? E aí esse trabalho minucioso que você fez, né? Até mesmo é, buscando dados né, pessoais, é muito interessante isso. É, é, até chegar onde que nós estamos, aonde que nós é, passamos, né, aonde que nós caminhamos, acho Sim. muito importante isso. E essa referência, né, às pessoas, muito legal o seu trabalho, Manuel, vai ser de bastante serventia aí para a comunidade científica, para a gente que trabalha nessa área, né? Da deficiência visual. E parabéns, viu? Obrigado. Vou ficar feliz com a leitura de vocês do livro depois, hein? Eu já li. Eu vou ficar quieto, mas eu já li. Eu sou um ratoeira de livro. É... Mais alguém? Eu, eu ia tentar pegar aqui a foto do Orlando Chaves para mostrar, e essa é a primeira vez que ele ia aparecer no, no YouTube, nas redes sociais, mas eu não, não, não consigo agora, com essa luminosidade aqui, não consigo. É, Manuel, eu, assim, tem uma coisa interessante. Aqui, no Espírito Santo, você fala da associação né, do Instituto Braille, mas a gente teve aqui, pelo menos, nenhuma delas, assim, foram criadas, nós temos duas, ainda atividades tivemos três, né? Chegamos a ter três. É, nenhuma com perspectiva de escola especial, ou classe especial, né? No, no Instituto Braly, por um instante, por um momento, foi lá uma sala de recursos, uma parceria com, a, com o poder público, né? Você deu espaço para lá, porque é um lugar de... Fácil acesso, ônibus, tudo isso, né? E outras questões ao, ao redor. Então, foi feito ali uma sala de recurso até criar o CAP. Quando criou o CAP, aquilo que estava ali foi para uma escola. Mas a gente é, é, tá fazendo uma pesquisa sobre história da educação com professoras e a primeira professora, né? Basicamente, elas ela, não só a primeira, mas as primeiras, e são professoras no feminino mesmo, né? Professoras? É, falam dessa, não teve escola especial, e elas sigavam de matricular os alunos, desde já na escola comum, a escola regular, né, comum, na classe comum, mais que isso, né, porque tem classe especial dentro da escola comum, e, é, e ela cita outras, assim, ó, isso lá tinha, isso lá tinha, né, e aqui não tem, então tem uma noção de comparação, não sei se você, viu se você conhece um outro lugar que não teve né, escola especial, que essa é uma das coisas que eu vou avançar, aprofundar na pesquisa, né? Se foi só o Espírito Santo, não sei, né? É uma coisa interessante. A outra, a outra coisa que eu vejo no seu trabalho são o papel dos intelectuais, né? Eu trabalho com Gramsci, e Gramsci tem uma, uns escritos, uma nova forma de ver os intelectuais, e como os intelectuais da educação e da vida das pessoas com deficiência visual. Você citou aí um sei lá, quase uns 10. Sim. Né? É, e a gente vê como que esses intelectuais são é, importantes para a formação e elevação da cultura, né? Sim. Da escola, dentro da cultura, né? É, e aí, talvez, agora, seria interessante estudar um alguns principais, ou alguns deles, assim, né, é, olhando o seu pensamento, não a questão de biografia, eu pelo menos não gosto muito de biografia, viu, né? aquela biografia, eu, falo, eu gosto de trabalhar com biografia do pensamento, né, que a gente Sim. Assim. É, Do que ele pensava, das ideias, né, do seu contexto. E, e, isso me chama a atenção um, que é uma Mamet Freire. Sim. É, ele, se não estou enganado, ele escreveu um livro, tem um livro. É, o, o, quem tem um livro, é, o livro, o Aires da Mata tem um livro, Ai, que isso. é o, o Educação de Cegos no Brasil, que, que também está disponível na internet, é um livro de 1931, ou seja, é, é, não é o primeiro livro sobre cegos, porque em 1902, é, o diretor da época do Benjamin Constant é, publicou uma monografia, que chama Os Cegos no Brasil, mas essa monografia, eu não encontrei ela, né? Mas o do Aires da Mata tem, tem, tem esse livro. Agora, o, o Júlio Laveiga também escreveu dois livros depois, mas aí contando mais o dia a dia, a vida dele, né? Você sabe o nome do livro? O do Aires da Mata, Educação dos Cegos no Brasil. Eu posso passar para vocês depois. Ele é um livro que, que tem fácil aí na internet. Eu coloquei aqui, aqui para procurar, mas você, tipo, eu, depois eu procuro aqui. Tá. A gente der, eu gostaria de compartilhar com os colegas assim não né? porque sim que a gente está aqui então eu queria que você fizesse um comentário em cima desses sabe que eu, é é a figura que mais me chamou a atenção bom primeiro falando da questão da, da, da educação em sala comum eu, eu de fato não, não encontrei assim estou puxando aqui na memória não, não lembro de nenhum lugar do Brasil que tinha que tenha tido essa experiência. O que eu sei, assim é que teve, por exemplo, a partir dos anos 40, 50, aí começou a ter a, a, a colocação de alunos nas escolas comuns, né? Aqui em Curitiba teve, com o apoio do Instituto, do Orlando Chaves, a Dorina, né? Teve esse pioneirismo em São Paulo, mas... mas foi em 20, a Dorina, em 20 ou 30. Oi? A Dorina em 20 ou 30, eu acho. É a, a Fundação Dorina surgiu em 1946. Ah, é, ela... A Dorina, a Dorina. Isso. A, a Dorina, ela, ela estudou um período no, no padre Chico, mas depois ela estudou numa, numa classe comum, né, no, no Caetano de Campos. Né? Agora, é, de fato, não, não, não, não lembro de uma instituição que tenha ou de uma de uma ação nesse sentido. gente sabe é, que é, não tem, né? Não tenha tido escola especial né, para pessoa com deficiência visual. Oi? Desculpa. Algum estado que não tenha tido... Ah, que não tenha tido instituição para pessoas... com é. Dói, Aí sim, aí, aí nesse período que eu falei, eu só encontrei mesmo é, no Nordeste, né, Bahia, Ceará, é, Pernambuco, Maranhão, teve... Da Paraíba, né, eu esqueci de falar da Paraíba na minha apresentação, mas a Paraíba também muito forte. Ah, tem... que tinham escola especial nesses institutos? Sim, todos, então, todos, todos pelo, menos na, na, pelo menos, no mínimo, a alfabetização e o ensino fundamental em braile, né, com, é, eu... com professores formados, geralmente, no Benjamin Constant. Agora, aqui... Estados como o Espírito Santo, que não teve. Isso, é. Que daí... é daí tem esse é. instituto da década de 50, né? o Instituto Luiz Braille, né? Mas eu não sei... É, não, é a educação aqui, assim, regular, com uma pessoa, uma política pública, vou começar, começou na década de 60. E já começou com aluno na escola. Ah, sim. Entendi, é. né? É. É, até aqui, por exemplo, a escola do Instituto Paranense de Cegos, ela foi criada em 1940, mas ela só foi oficializada mesmo no final dos anos 70. É, então, mas mas assim, a questão, o, o, o São Rafael em Belo Horizonte, ele já já foi criado como uma instituição pública, né? Ele era ligado ao, ao poder público, né? Ele era uma instituição pública, mas é, ele só foi reconhecido também nos anos 30, por exemplo. É, agora, agora, agora, essa questão eu não vou saber te falar em detalhes, assim, porque... Uma coisa é o ensino do braille da alfabetização em braille e do ensino fundamental em braille, né? Agora, a questão de oficializada mesmo como escola, como política pública, aí eu não sei te dizer, né? Mas é, o Instituto aqui, por exemplo, desde o início sempre contou com o apoio do poder público, né? É, mesmo antes da escola ser oficializada, é, os professores eram, eram... Muitos professores eram cedidos pelo poder público, eram contratados, enfim, então mas é, oficializada mesmo foi só no final dos anos 70. Agora, comentando essa outra questão que você coloca, né? para mim, uma Magic Freire é uma figura que mereceria muito uma pesquisa mais aprofundada. E eu gosto muito dessa ideia que você também colocou, né? porque, lógico, eu, ao contrário de você, eu, eu gosto de, de biografia, mas eu acho que no caso desse, desse, desse, dessas pessoas, é, eu até eu até tenho essa ideia em mente né Eu gostaria muito de concentrar numa publicação sobre sobretudo esses primeiros 50 anos do século é, 20 explorando por exemplo essa ligação com o movimento anarquista em São Paulo eu acho que isso dá muito muito pano para manga né mas essa, essa liderança e essa articulação da Mamed Freire, e também o que a gente pode trabalhar, que não foi possível no livro, mas que, que com certeza a gente vai encontrar, que é, é essa biografia do pensamento que você coloca. né Da mesma maneira que o Orlando Chaves, nos anos 50, aqui no jornal de Curitiba, escreveu a sua coluna, uma média Freire tem muitas, muitas muitos textos em jornais. né uma média Freire escreveu para jornais de São Paulo e também do Rio de Janeiro, e de Pernambuco, por exemplo, publicou textos do uma média de O Mauro Montanha escreveu em jornais, né? Muito do pensamento do Mauro Montanha e, e muitas informações que estão no livro eu peguei em, em um texto que ele escreveu no jornal. O José Espinola Veiga e o Aires da Mata Machado Filho, com certeza também. O Aires da Mata, com certeza, escreveu em jornais, né? Então, é, mas o Aires da Mata ele escrevia em jornais sobre outros assuntos, né, o Ades da Mata se especializou em folclore, é, em linguística, é, então ele tinha é, um, uma outra pegada, assim, no, na questão do conteúdo, mas ele tem esse livro que ele publicou em 31. E o José Espinula Veiga também tem dois livros, o José Espinula Veiga também traduziu os livros da sobre a Ellen Keller, né, no Brasil, é, mas, é, com certeza, se a gente for procurar, a gente vai encontrar é, colunas e de textos de, de, de, Dessas pessoas cegas E de outras né, em jornais né? Eu gostaria muito de aprofundar Essa pesquisa, por exemplo Porque por meio dessas colunas a gente consegue ter Um panorama do pensamento dessas Esse Dessas é. Tem é. um material que é com mulheres Professoras Que publicavam em jornal, por exemplo Sim, então. E, e, por exemplo, o Antônio Queiroz, né, que ajudou a criar o Instituto do Recife. O próprio José Álvares de Azevedo, né, é, ele, ele, quando voltou de Paris, em 1851, ele passou a escrever em jornais. Né? Eu não encontrei nenhuma coluna dele em jornal. Que eu, eu, eu sei que ele escrevia por, por, por, indiretamente, né? mas eu acho que deve ter na hemeroteca essas colunas. Então, o José Álvares de Azevedo já é o primeiro que a gente pode puxar porque tem esse livro que ele traduziu, né, da história do Instituto de Paris, que infelizmente não tem uma versão acessível, mas é um livro que com certeza eu deve... lê-lo, mas não tem mesmo não, é, se... mas né, que com é certeza o... essa introdução já é um, um, um primeiro, né, um primeiro pensamento dele, mas é, ele escrevia, né, no no, no livro que eu acho que ele conseguiu assim, entre outras coisas, convenceu Dom Pedro, né? É, então, ele convenceu, mas também, assim, a gente tem que avaliar o, o contexto, né, lógico, ele tinha uma influência grande, né, o, o, a, a primeira aluna dele, cega, era filha do médico do, do, do, da, da corte, né, do José Xavier Sigô, é, então ele tinha uma boa circulação ali na, na, na, na, entre os ministros, né, entre... É, conseguiu essa audiência com Dom Pedro, mas também na época, né, na, na década de 50 do, do, do, do século XIX, o Brasil estava muito aberto para ideias que vinham da Europa, né? sobretudo da França, a gente era muito influenciado pela, pela, pelas ideias é, europeias, né? E, e, e a França exerceu uma influência muito grande, então com certeza isso também influenciou o Dom Pedro a... E, lógico, ele, ele, ele teve a, a, a possibilidade de ver o José Alves de Azevedo na frente dele, escrevendo em e lendo em braille, né que é até aquela frase famosa, que ficou famosa, que, que nesse momento dizem que o Dom Pedro exclamou, né? olha, né, a cegueira já não é mais uma desgraça. Né? É, é, o próprio José Alves de Azevedo relata essa frase no, no livro, é, então acho que tudo isso colaborou é, para que o Dom Pedro... É, favorecesse a criação do, do, do Imperial Instituto. né? O, o, o curioso é que o Dom Pedro, né, a, a, o terreno atual do Benjamin Constant também foi uma doação do Dom Pedro, de um terreno que era dele particular, e a primeira publicação é, impressa em Paris, no Instituto de Paris, em língua estrangeira, foi um livro em português, também financiado com recursos pessoais do Dom Pedro II. Né? Isso também é uma informação um pouco conhecida que foi um livro de, de educação, de, de ensino da língua portuguesa. Ele financiou a, a confecção da do, do, dos metais né para fazer a, a impressão, enfim. É, e foi, o, segundo as informações que a gente pegou na revista do Benjamin Constant, foi o primeiro livro em língua estrangeira é, impresso lá em Paris, né, que é bem curioso também. Isso logo no primeiro ano da aqui do Instituto do Rio de Janeiro, que inclusive foi fundado no mesmo ano que é, lá em Paris o governo francês é, oficializou o Braille como o sistema de educação. Porque isso é curioso também, né? isso também está na abertura do livro. O, o, o Braille cria o, o, o sistema, mas não, ele não é aceito logo de cara. né? A própria instituição de Paris resiste muito para aceitar o, o, o, o Braille, né o sistema Braille. E, e o Braille sofreu muito com isso, com essa desconfiança, com essa... E, e, e tanto que no, no final da vida dele é que ele, que ele é reconhecido. né E até depois que ele virou herói nacional e tá lá junto no Panteon, junto com os outros heróis nacionais da França, mas no começo não foi algo que foi tão facilmente aceito. né E no Brasil não, no Brasil já foi aceito logo de cara, porque o José Alberto José Pedro já chegou trazendo todos os, os equipamentos necessários para o ensino do, do Braille, trouxe livros, trouxe mapas, né? Então, ele já traz um monte de material e ele apresenta isso aqui no Brasil e aí a, a, a ideia é aceita pela pela corte, né? Então... Eu, isso também é algo que eu gostaria de investigar, sabe? Porque esse contato que o José Álvaro de Gazebeiro teve com o Braille. Né? Possivelmente eles tiveram uma convivência muito próxima, porque nesses seis anos que o José Álvaro de Gazebeiro ficou em Paris, o Braille estava na instituição ainda. né? Então, uhum. provavelmente ele aprendeu o Braille com o próprio Braille. né? Então, isso também é muito curioso. Mas esse daí teve o um privilégio. Exato. Ô, <risos> é... oh, Manel, vem para cá, meu Deus. <risos> Então, quem sabe, né? Vem pra cá, meu Deus. Eu queria muito poder ter condições, eu, queria, eu, eu até tenho essa ideia, sabe, de separar esse primeiro capítulo, reformular ele, aprofundar esses temas. Por exemplo, em São Paulo tem vários núcleos de estudo anarquista, né? É, na PUC tem, é, em, em outros lugares tem também grupos autônomos que pesquisam a história do anarquismo, é, até na época que eu fiz a graduação, eu tinha proximidade com, com militantes anarquistas e tal, mas eu nunca soube dessa proximidade dos anarquistas com com os cegos. né? E é muito interessante, porque uma média Freire não não só tinha essa proximidade com a Isabel e também com, com o João Penteado, como ele participava de eventos do, do Centro de Cultura Anarquista. né? Então... É, fazendo palestras para operários, então o Mamed Freire assim, tudo indica que ele era uma pessoa muito ligada à, à, à, à luta dos trabalhadores mesmo, assim é isso que, assim resumindo, eu vejo que o Mamed Freire tem esse, esse diferencial em relação a, a esses outros protagonistas, assim ele tem uma ligação muito forte com a questão do trabalhador, né, do, do, ele, ele, ele sempre faz a ponte do trabalhador cego com a questão mais ampla do trabalhador, do operário. Né? Tanto que essas instituições que ele ajudou a criar, elas se referem aos cegos trabalhadores como operários. Né? Eles usam esse termo operário, eles usam esse termo cooperativa, né? eles usam esse termo de trabalho livre e, e organizado é, sistematicamente por meio de, de, de, de, do, do, do, do trabalho cooperativo. Né? tudo isso indica que ele tinha uma forte influência da organização sindical, da organização do, do, dos trabalhadores, né? da, da, que estava no, no, no campo da luta por, por direitos. Né? É, tanto que uma das reivindicações que ele tenta colocar na Constituição de, de 34 é que os trabalhadores cegos tivessem os mesmos direitos dos trabalhadores que não eram cegos, né? sem deficiência. Então, é, eu acho que tudo isso, nossa, dá para a gente mergulhar e a, por meio dos textos que ele escreveu, mas com certeza acho que uma pesquisa mais minuciosa na própria meroteca é, traria mais informações. Infelizmente, a associação que ele criou em São Paulo, né, que ele ajudou a criar a associação promotora, ela passou por um recentemente por um uma situação muito muito chata. Ela foi é, ela foi tomada por pessoas sem deficiência e os cegos foram expulsos dela. Então, hoje em dia ela, ela ainda existe mas ela se descaracterizou como uma associação de cegos, né, é, ela virou uma associação que, que também a, a ainda atua na questão do trabalho, eu acho, mas de trabalhadores que não têm deficiência. É, eu não consegui é, informações muito detalhadas, mas teve esse, esse problema, né, teve ali as suas assembleias internas, teve as discussões internas, e os cegos perderam a própria associação que eles criaram, né então Ou seja, eu estou falando isso porque eu acredito que até uma parte do seu acervo, do seu arquivo, deve ter se perdido. Isso é um problema. né é, Muitas instituições, o próprio instituto aqui, né a, a, os únicos documentos que eu tive acesso, desses 80 anos de história, foram as atas, os livros de ata. E a gente sabe que livro de ata, é, lógico, é um documento importante que tem que ser considerado, mas a gente sabe que muitos, muitas atas não traduzem exatamente a realidade. Né? É, então, o que, que eu procurei fazer? Assim? É, eu procurei sempre cruzar as informações das atas com as informações dos jornais, que também é, não é uma fonte 100% confiável. Eu encontrei informações erradas sobre o Instituto nos jornais. Né? Então, eu sempre procurei cruzar jornal com ata e, a partir dos anos 60, com um o relato desses personagens que estão no livro. Então, as informações que eu conseguia confirmar por esses três caminhos eram as que eu mais ficava tranquilo de colocar no livro. Lógico, eu coloquei informações no livro que eu não consegui cruzar esses três, essas três fontes. Mas as que mais me deram segurança são essas três fontes, né? Porque a ata, sobretudo quando a, quando a direção do Instituto eram de pessoas que não eram cegas, né? A gente sabe que ali na ata você coloca... Você, às vezes, dá uma maquiada né, na informação, dá uma... Dá uma... Você coloca tudo, né? É, você dá uma, uma maquiada mesmo. assim. Você, você não pode garantir que o que está ali é o que, de fato, aconteceu. Né? Como no jornal e como no próprio depoimento. Enfim, a gente, na, na história, a gente trabalha com isso. Né? Agora, é, com certeza, eu acho que uma, uma busca mais minuciosa na hemeroteca, a gente ainda vai descobrir muita coisa e felizmente né infelizmente a Hemeroteca não é acessível então por exemplo eu não consigo agora sentar no computador e colocar uma média Freire e fazer uma pesquisa mais minuciosa sobre uma média Freire eu não consigo fazer isso porque não é acessível eu não tenho condições Quem de imeroteca tá é uma na minha pois é pois é mas eu gostaria muito de recortar esse primeiro capítulo e, e colocar e fazer uma pesquisa minuciosa porque eu tenho certeza que no final dos anos 20, nos anos 30, muita coisa vai aparecer, sobretudo do Maedé Freire. Eu tenho certeza que vai aparecer, né? Porque, é, lógico, o, o foco do meu livro não era esse, então eu também não tive condições de pegar um tema específico, eu não tinha nem espaço, né? Eu tinha uma limitação de, de, de tamanho de livro também por causa do orçamento que a gente fez o projeto pela Lei Rouanet. Mas com certeza é, tá nos meus planos, eu, eu, eu pretendo fazer um recorte desse livro e o Mamed Freire como um dos principais personagens, porque é uma figura que depois, até os anos 50, ele ele continuou exercendo a liderança dele. Então, teve encontros nacionais né nos anos 50, o próprio Conselho para o Bem-Estar do Cego, o Mamed Freire ele estava, é, por exemplo, teve um evento na década de 50 que o Mamed Freire é convidado é, é, participa com, com, com honras por ser o cego mais velho presente assim então ele tinha uma liderança muito grande muito grande mesmo né o Orlando Chaves ao meu ver também tinha tudo para ter essa liderança mais local e até nacionalmente mas infelizmente Orlando Chaves morreu muito novo né 36 anos né é... Mas, mas imagina se o Orlando Chaves tivesse continuado o trabalho dele nos anos 60, 70 e 80, né? É, porque tudo indica também que ele teria feito um trabalho maravilhoso, porque já nos anos 50 ele ajudou a colocá-lo nos cegos nas escolas comuns, né? Nas escolas comuns, ele ajudou, ele, ele escrevia no jornal também, e aí você que leu o livro, Douglas, você viu, o pensamento dele era super de vanguarda em relação à educação de cegos, né? Era, era super adequado com o que tinha de mais atual naquele momento. Então, a gente tem muitos protagonistas muito, muito importantes. Só, só na sua pesquisa, você falando aqui lendo o livro, eu já, eu já pensei numa cinco derivações. Uma, numa o quê? Desculpa. Cinco derivações, cinco no, pesquisas. Ah, sim. Por no exemplo, só uma coletânea de artigos em jornal dessa, dessa turma toda já seria uma publicação muito, muito interessante. Né? Se você fizesse, se você desse voz para essas lideranças todas só com o que elas escreveram nos jornais, já é um baita material histórico. Né? O, o Mabé de Freire tem aí pelo menos 10 artigos em jornal que a gente pode publicar, o, o Mauro Montanha. Então... Mas toma aí, né? Como diz, de derrubar Oi? é pênalti. Mas toma aí, se derrubar é pênalti. É, então. É, gente, a gente está chegando no. no... Né, no limite do nosso tempo né. Eu queria agradecer demais ao Manuel assim, Tanta informação né, Tanta informação, você percebe que é informação Que a gente diz de cabeça né? é. É, é, tem, Ele não está lendo Pelo menos não estou percebendo que ele está é lendo não nada que, tem light, que não tem um fone Não tem um, um fone aqui. E eu fico é. bem nervoso para fazer palestras justamente porque eu não consigo ler slide nenhum. Aqui é memória. Então, tudo que ele trouxe aqui é de memória, gente. Memória. Vocês veem que ele estudou profundo, né? Leu, pesquisou, assim, né? Isso. Né? Os parabéns, tá, mano? Pelo seu trabalho <risos> e divulgação científica, né? Divulgação científica do, do, do trabalho e do da história da vida das pessoas, né? A gente está muito muito virado para os livros, quero, né? acho que virado mais para as pessoas, né? entende? Para a vida. Sim. É, eu é, quero é. saber da, da sacristia do poder do Instituto Benjamin Constant, eu quero saber aqui, né? É, você percebeu, né, Douglas? Isso foi hum. o, o, o objetivo do livro foi dar voz para essas pessoas, você vê é. que lá desde o José Álvaro de Josebeiro eu sempre privilegiei colocar o que eles escreveram, né? o que eles estavam falando, mais do que qualquer outras pessoas, as pessoas cegas falam muito no livro, e eu acho que isso é muito importante. É legal. Gente, bom, eu vou dar, então, Marcela, não sei se interrompe a gravação.